E hoje, o YouTube amanheceu em luto. Nesse vídeo, eu não quero explicar muita coisa. Na verdade, é só uma expressão. Um vídeo para mostrar o meu luto pelo Tecno e dar últimas palavras para ele. Se você não sabe do que aconteceu, antes de ontem, nós perdemos uma lenda. Tecnoblade, o nosso portinho do Mine, foi dessa para uma melhor depois de terminar sua luta contra o câncer. Junto disso, ele deixou em seu canal uma carta linda que escreveu poucas horas antes de partir, que foi lida por seu pai onde a cada palavra que era dita, uma rachadura no coração surgia. Era tão novo, tinha tanto caminho a percorrer, com o encosto dessa maldita doença o impedindo de ter uma vida normal. Foi só com 23 anos. Mas ainda assim lutou. Lutou até não dá mais. Só que ele precisava descansar. E infelizmente a hora chegou. Luto eterno, meus pêsames pela família do Tecno. Mas mais importante que isso, lembre-se, um gamer de Minecraft nunca morre. Ele apenas respawna em um lugar melhor.